Olá pessoal, vamos agora para mais uma aula para a sessão controle de servomotor por PWM, PWM Pulso Wave Modulation, é a modulação por largura de pulso. É muito simples a utilização no Pyboard, no nosso simulador Piboard. portanto eu deixei uma teoria aqui para vocês utilizarem com seus alunos. Nós temos aqui, então, um pequeno comentário sobre modulação de pulso. Nós podemos usar esse controle para controlar a velocidade dos motores, a intensidade de um LED. Essa é uma técnica de saída digital, em que nós variamos o pulso, né? aplicamos pulsos em onda quadrada, estamos controlando um sinal DC, de corrente contínua, ok? Um exemplo aqui do PWM é a diminuição de um LED, né? do brilho de um LED. Modulando por 60 vezes por segundo, o olho humano não será capaz de ver o LED, né? ligando ou desligando rapidamente. Mas é o que ocorre, uma onda quadrada, eu tenho 0,1, no caso aqui, 3,3 volts ou volts, 0V, de maneira muito rápida. E eu vou mexendo nesse ajuste e eu não percebo que eu estou ligando e desligando, alimentando e cortando a alimentação do LED a sensação apenas do controle de luminosidade do LED. Então, aqui um breve comentário do funcionamento, né? considerando uma onda quadrada, né? para o um funcionamento correto PWM, nós vamos ter aí a variação da largura de pulso da onda. Esse cálculo tem dois parâmetros, né? o período e a largura do pulso, propriamente dito, e a gente chama de ciclo de trabalho, ou dudsicle, cycle. cycle né? Então, nós temos aqui o dead cycle definido em porcentagem segundo essa fórmula aqui, tá? não vou aprofundar a respeito disso. Nós temos então a porcentagem aqui da nossa faixa de trabalho, né? no valor em porcentagem, a largura do pulso, que é o tempo do sinal ligado, e o período do ciclo da onda. Tem um pequeno vídeo, que eu estou deixando aqui o link para vocês no YouTube, que é interessante, é bem básico, legal para passar para os alunos, demonstrando o controle temos então aqui um, um pouco do descritivo do nosso controle aqui ó mais utilizado entre os robistas o pessoal que brinca aí faz ó, pequenos projetos de eh, robôs né os torneios de robôs utilizam muito servo motor esse pequeno servomotor motor para suas primeiras eh, produções né então aqui ó, temos a definição, comentário sobre o pulso, no caso aqui estou usando o tradicional conversor aqui de, na verdade era um conversor de sinal digital para analógico praticamente, né só que trabalhando com largura de pulso. A conversão é feita com o conversor aqui considerando a 10 bits, 1023, no nosso caso aqui precisamos ver como é que é a conversão no, numa placa Pyboard original. Nós estamos usando um simulador, simulador, ele tem uma facilidade e que o código já está, você tem a possibilidade de deslocar para o ângulo desejado. Vamos ver como é muito mais fácil a instrução do servo para a movimentação dele, movimentação angular. Temos aqui as características né, do nosso servo motor, eh, as ligações, né, o fio laranja, que é o sinal PWM, é esse sinal que vai no pino de saída do nosso Pi Board. A tensão então de alimentação do servo motor, o positivo o nosso mais VCC aqui no fio vermelho e o nosso negativo ground, o terra no nosso fio marrom. Esse é, é tradicional o tradicional código de cores utilizado aqui na ligação aqui do nosso servo aqui, tá ok? Bom, nós temos então aqui uma demonstração do ciclo de trabalho, né, do DUT Cycle, 1 é um a 2 milissegundos, é isso aqui que nós vamos mudar, né, até 20 milissegundos aqui para 50 Hz, que geralmente isso aqui é importado e está construído para trabalhar com 50 Hz, e aí é configurado no microcontrolador para trabalhar uma faixa de frequência de 50 Hz. Ok? Então, em termos de código, do MicroPython né? para o nosso Pyboard. Board. Nós temos temos então a classe servo que ele foi dedicado ao servo dharma para padrão robista, hobby, né, passatempo de três fios. Ele foi desenvolvido para esse tipo aqui de servo motor, ok? Para aplicações de robistas, aplicações educacionais, ok? Antes de trabalhar com servo motores de grande capacidade, servomotores motores profissionais. Nós temos os construtores aqui da classe, então temos classe PiB Servo, o método ServoAngle, e são esses dois aqui que nós vamos trabalhar no simulador do PiBird. Nós não temos implementado o ServoSpeed ou o ServoPulsoWidget, com esse aqui nós iríamos trabalhar com o pulso, né? com o trabalho aqui da teoria, né? com esses valores de cálculo da nossa fórmula tá? da largura do pulso pelo período. Bom, continuando, eu deixei então aqui todos os, os métodos possíveis numa placa PyBird original e vamos então ao nosso servo-controle no simulador do PyBird. Ele usa aqui o PyB servo e utiliza aqui o, o Angle, tá? o método Angle. Para a simulação, nós vamos lá em Choose a Demo, Servo e rodamos a simulação. Vamos lá? Como eu disse, aqui no topo do nosso, da nossa página, temos os links que nos direcionam até a página do simulador do Pyword. Estamos aqui, então, no simulador. Basta ir aqui em Choose a Demo, desloque para Servo. Vejam sempre que aqui... A sua esquerda, nós temos a caixa de seleção para servo. Eu posso fazer isso aqui manualmente também, em vez de escolher aqui o nosso, a nossa demonstração. E aí ele já coloca aqui ó, um servo motor. Como é que funciona? Ele vai colocar aqui um ângulo de 90. Então vamos lá. Então, nós temos então import machine, import PIB, servo. Então estou declarando um servo como PIB servo 1, estou então, dizendo que, que na variável servo eu estou configurando, vou utilizar o servo 1. Então, eu chamo então, servo, esse servo 1, e aí vamos ao método angle, né? servo.angle. E o que nós temos aqui? O primeiro argumento aqui, nós temos o ângulo, que pode variar aí de menos 90 graus até mais 90 graus. 90 graus, o nosso servo irá girar no sentido horário irá a 90 graus aqui à sua direita. Se eu colocar menos 90 graus, ele irá girar para a esquerda em 90 graus. Aqui nós temos, então, o tempo em milissegundos. Ele deixou 5 mil milissegundos. Esse é o tempo em que ele vai deslocar. Se eu colocar um tempo maior, ele demorará mais. Então, a velocidade será mais lenta do servo. Se eu colocar aqui um valor menor, ele irá levar um tempo menor, então a velocidade será maior, tá ok? Vamos fazer a simulação, vamos clicar aqui em run script e vamos rodar o nosso código. Vejam que o servo já está deslocando e irá até 90 graus. Então vamos lá, vamos colocar agora a menos 90 esse servo só trabalha com uma faixa de 180 graus. Então, no centro é 0 graus, menos 90 para a esquerda, mais 90 para a direita, 90 com 90 180 graus. Vamos rodar o script para ir até menos 90 graus. Vejam só, ele está começando, lá. ele vai até menos 90 graus. Você quer colocar um outro valor intermediário? Você pode, vamos baixar aqui, vamos colocar em 200 milissegundos para ele, bem rápido, né? Então vamos colocar aqui o, o menos. Menos não, vamos colocar zero e vamos dar um run. Vamos ver que a, ele vai ser mais rápido, ele vai levar menos tempo para chegar em. Olha lá, foi bem rápido, né? Então agora vamos colocar aqui ó, uma intermediária, vamos colocar 80, 80 graus e vamos rodar. Olha lá, vai bem rápido agora. Olha, 1080. Vamos colocar aqui, ó, menos 10 graus, para ver se ele também tá no negativo ele faz a, o ângulo correspondente. Se ele não fica só no, olá, menos 10, tá ok? E o PWM, ele é muito utilizado aí em robótica, né? Nós temos vários robôs, seguidor de linha, nós temos o robô manipulador, né? o manipulador robótico. Existem várias aplicações da parte de robótica e começamos sempre com um servomotor de baixo custo, né? um servomotor que sirva para a área educacional, que é o caso desse servomotor aqui. Todo mundo conhece esse servomotor, ele é um micro servo de 9 gramas, tá okay? é o torque dele, o servomotor é importante o torque do servomotor, não apenas a questão de velocidade, mas o principal dele é o torque. Pessoal, então até o próximo vídeo, até a próxima aula, até mais!